E aí, Token Talkers! Aqui é Ismael Silva, direto da Nova Zelândia. Na realidade, direto da Terra-média. <música> Robinton! Aqui é onde as coisas aconteceram, hein? A gente vai andar pelos caminhos onde Gandalf, Bilbo, Frodo e todos eles andaram. Vamos conhecer nos detalhes como que é esse lugar, a beleza, o que, que Peter Jackson viu aqui. E a gente está no local, ali você já pode ver o landscape do lugar. Então as montanhas, tudo. E Robinton fica ali para trás. Então aqui a gente pega o ônibus, tem as filas, então daqui a pouquinho a gente vai estar tá pegando um ônibus aqui e a gente leva. Já estive aqui, mas é sempre uma alegria. Essa energia, enfim, estar tá nesse local aqui é fantástico. Aqui é o The Shires Rest, onde os turistas vêm. A loja de souvenir, em cima o café que a gente vai ver. E aqui do lado é onde a gente pegou os tickets. Na realidade, a gente não pagou. Nós fomos patrocinados por fazer parte do Tolkien Talk Channel. Vamos comigo aí, então, conhecer a loja. Aqui a Galadriel, lindíssima. O nosso Gandalf, Nazgûl, aqui o Bilbo, né? Escrevendo aqui o, o Hobbit e o Senhor dos Anéis para nós ali. Então, aqui tem livros, né? Então, a última versão que eles lançaram, né? Do Senhor dos Anéis, né? The Rings of Power. Então, as imagens aqui. Um lugar aqui lindíssimo. Aqui vocês podem ver os DVDs. Tem muita coisa linda aqui, gente. Olha, é incrível. Olha que legal, para vocês terem uma, uma ideia do, do tamanho. A vontade de levar tudo para casa. Então tá aqui a canequinha da beer, né? É, a gente vai tomar a beer lá no final da, da nossa viagem, hein, da tour. E original aqui do filme. Essa é a lojinha de souvenir. Então subindo as escadas aqui, a gente então vai ter acesso ao café. Aqui é o Eagle Parking, né, o estacionamento, as águias e os pôneis deixam o pessoal aqui. E aqui é o caminho para Hovington. Quero agradecer de coração o César por todo o apoio, todo o carinho e amizade. E agora a gente vai juntos nesta grande aventura. Aqui uma das tocas, são 39 tocas do primeiro filme, depois é, para Hobbiton, na segunda trilogia, eles vieram aqui e construíram 44 tocas, que é justamente o cenário que nós temos aqui hoje. Olha só, então aqui nesse local, os Hobbits deixaram ali um breakfast ali para nós, não sei se é o primeiro ou é o segundo. A gente pode ouvir os barulhos dos pássaros, dos sapos, só que eles tiveram um problema para gravação, muito ruído. E o que, que eles fizeram? Eles contrataram uma águia e a águia passou a sobrevoar o local aqui e aí por alguns minutos os ruídos pararam e aí eles conseguiram fazer a gravação. Depois das gravações, então eles recolheram a águia e aí o barulho normal e as atividades dos pássaros, dos sapos continuaram aqui. Então, uma curiosidade muito interessante aqui de Hobbiton. E ali em cima tem uma árvore, aquela árvore é artificial. Tem milhares de folhas que Peter Jackson pediu para que os funcionários manualmente pintassem. Pessoal, então a gente vai entrar dentro de uma toca. Não são todas que, que dá para entrar, mas essa aqui vai ser interessante. Vem comigo aqui, ó. Então elas não tem nada dentro. Aqui tem uma porta. A gente entra aqui. E é aqui dentro, ó. Olha como é que é aqui dentro. Tudo pequenininho. Na realidade é mais um, um cenário, tá? E agora, a próxima parada é a casa do Bilbo. Então pessoal, a gente não pode entrar aqui porque o Bilbo não permite. No admittance except on party business. So Bilbo vocês conhecem a personalidade dele, então ele não, não quer que ninguém visite ele, então a gente vai ver meio que aqui, aqui de fora, tá bom? Aqui é o local onde o Bilbo e o Gandalf né, estavam juntos. Do not. A gente não tem como entrar ali, tá? mas dá para ver algumas coisinhas ali dentro, só que ali não tem nada dentro. É que nem a outra que a gente viu. Então essa aqui é a casa do Bilbo. Essa árvore aqui é uma árvore artificial, tá? Que o Peter Jackson mandou construir. Então tem vários detalhes aqui. Aqui o letterbox, para colocar as cartinhas. a casa do passarinho, e aqui, essa é a visão que o Bilbo tem da casa dele. A gente sai da casa do Bilbo, a gente desce, então, essa ladeira, esse rio aqui, como a gente fala em, em inglês, a gente tem mais uma toca aqui no fundo, a gente tem essa toca aqui, Estamos aqui no local da festa do Bilbo e também é onde o Sam casou. Então ali na frente ali é a casa dele, a gente daqui a pouquinho vai ali. Bem em frente a essa árvore foi onde colocado o palco, onde o Bilbo pronunciou aquelas palavras e sumiu com o anel. Pessoal, eu acredito que o Sam... Está aqui, ó, porque olha ali, ó tem a chaminé ali, então ele deve estar fazendo talvez o segundo breakfast. Para lá fica o Hopington, onde está o Bag End, a casa do Bilbo, e para cá o Green. Dragon, então como se fosse uma outra cidadezinha e esse aqui é o caminho. de saúde para vocês aqui do Hobbiton, como vocês não estão aqui, um brinde para todos junto com a minha querida esposa. Até mais! Obrigado a vocês que estiveram conosco neste passeio hobbitesco esperamos que tenham gostado do conteúdo. Meu nome é Ismael Silva e junto com o Tolkien Talk trarei mais curiosidades da Nova Zelândia para vocês. O Condado foi o começo da nossa caminhada pela Terra-média e no futuro outras descobertas estarão por aqui. Meus agradecimentos à minha esposa Jackie Souto, que foi minha camera woman, e ao meu amigo Rob Williams, que nos ajudou como motorista e assistente de gravação. E um agradecimento especial para Lily Gregg, gerente de marketing do Movie Moveset. Ela nos atendeu com agilidade e comprometimento ao agendar as gravações, providenciar os ingressos gratuitos e nos atender no dia marcado. Além disso, foi de extrema gentileza em todo o atendimento e na solução das questões burocráticas. O Condado, de fato, está em boas mãos. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrevam no canal. Até mais e um grande abraço.